e vou tirar o batismo com o Espírito Santo eu vou tirar a salvaçana. eu vou tirar os tons de língua, profecia eu quero que você entenda eu estou pregando para uma geração de pregadores que tem ouro, tem prata mas não tem mais o levanta e anda eu estou pregando para uma geração de cantores que tem ouro, tem prata, tem aplauso mas o paralítico não anda o cego não enxerga o soldo não ouve o mundo não fala